Glória Maria sobre tumor, 30% de chance de sobreviver, 20% de viver sem sequela Glória Maria viveu um momento extremamente delicado em sua vida após ser diagnosticada com um tumor no cérebro, e em entrevista à revista GE, a jornalista comentou sobre a doença e os desafios que enfrentou na época, além de revelar que tinha poucas chances de sobreviver. Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um prazo de validade. E estou aproveitando de todas as maneiras, garantiu ela. Eu tinha 30% de sobreviver, 20% de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É intransferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta. Ainda, ela comentou sobre a sua maternidade com as filhas Maria e Laura, hoje, eu tenho certeza de que meu papel principal nessa vida, nesta encarnação, é ser mãe. A partir do momento que a gente se encontrou, pronto. A maternidade nasceu na hora. Eu soube que tinha nascido para ser mãe. E mãe delas, explicou ela. Ainda durante a entrevista, Glória Maria afirmou ser uma mulher louca, rebelde, que não aceita viver sem liberdade. Chegando a mencionar que nunca foi ensinada a se casar em sua família, mas sim a fazer as próprias escolhas. Ninguém me educou para casar e ter um marido. Minha família me educou para ser livre. Você não pode permitir que te coloque em correntes, afirmou a apresentadora, que ainda comentou sobre outro tabu, a idade. Número nunca fez parte do meu show. Eu nunca fui boa em matemática. Por que seria boa com idade? questionou ela. Eu não quero ficar eternamente jovem. Eu quero ficar eternamente bem. É isso que me interessa, concluiu Glória Maria.